Isso aqui tem um valor para mim, isso aqui fica na minha sala. É, eu me apaixonei pelo rádio, quando eu tinha uns 13 anos. Eu era um garoto que, com 13 anos, não gostava de ficar ouvindo música em rádio FM. Eu gostava de ouvir rádio AM. Eu ligava na Rádio Globo para o Oswaldo Maciel, e pro Osmar Santos me mandarem alô na hora do jogo de futebol. E aí 13 anos, 14 anos, sempre apaixonado por rádio. Quando eu tenho 15 anos, a minha irmã chega em casa e fala assim: Nossa, a máquina da minha amiga está trabalhando numa rádio. E a gente é. era uma amiga muito próxima. Eu falei, nossa, está trabalhando numa rádio, você quer ir lá? Aí eu falei para ela: Deixa eu ir lá conhecer ela. falou: Vamos lá, Aí ela me levou. Eu achei o máximo. Aí eu começo a ir à rádio, eu atender telefone no final de semana: ah, Você quer ganhar prêmio? O que é? Ah, o seu nome. Aí só vendo os caras fazendo, faço amizade com o pessoal. Um dia em outro falta e precisava fazer um testemunhal, ler um texto que era obrigatório, uma coisa meio assim, programada, não tinha o autor, não estava. então só tocando música. Né? Eu falei pro caralho, é aí que eu faço. E aí eu vou, entro, faço o programa, é, leio o texto, gravo numa fita cassete, chego em casa, mostro para minha mãe e pro meu pai. Eu falei, eu falei no rádio, primeira vez, que eu não sei o que. E aí no dia seguinte, isso era um sábado, quando eu vou ao domingo à rádio, toco o telefone, e era o dono da rádio. Falei, o que aconteceu, que você tomou a rádio? Eu falei, o cara nem me conhecia, eu falei, olha, é o seguinte, não tinha, tinha que fazer o texto, não tinha ninguém eu fui e fiz. Você achava melhor eu não fazer? O cara falou assim, então vem aí, vem conversar comigo amanhã, segunda-feira, no meu escritório e tal. Aí eu fui, foi contratado, achando que o cara ia me demitir, o cara ia me demitir, <risos> ele, ele não nada. Né? Então, o cara falou, gosta gente assim, eu vou te contratar. Ele me contrata e eu começo a trabalhar, o filho dele trabalha lá também, e aí quando tem uma troca de microfones na emissora, o, o Tidy pega e me com esse microfone, que eu guardo até hoje, é o primeiro microfone que eu falei na rádio. Que sensacional! É ah, que recordação, né? Eu consigo, Mas existe então, coisa. é um short que, que eu guardo com muita carinho na minha casa, porque eu me apaixonei. <risos> フフフフ。